Sejam bem-vindos ao programa Saúde em Ação. É dado ao momento de comemoração do Dia do Servidor. É uma ação extremamente é, produtiva e profícua que a gente espera que o servidor tenha acesso. É uma ação que está sendo organizada através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, da Coordenação de Qualidade de Vida, e da Pró-Reitoria de Extensão, da Coordenação de Esportes e Lazer. É um momento de atividades físicas, mentais, sobretudo visando a melhoria das potencialidades sobretudo nesse momento de pandemia. Serão cinco vídeos, um por semana, com diferentes temáticas, passando pelo yoga, a dança, o alongamento, fortalecimento da coluna, funcional em casa e a defesa pessoal. Um momento importante de melhoria da qualidade de vida do servidor, especialmente se tratando da questão da imunidade e da disposição, aliviando o estresse e trazendo todo o benefício das atividades físicas e mentais. Aproveitem e participem conosco. Convidem seus familiares e amigos para mais esta ação da instituição. Um abraço a todos.